Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? É Eu sou Norberto, claro. e esse é mais um Elefante Literário, e a gente veio falar sobre seis autores que achamos que deveriam ser mais conhecidos. <risos> O primeiro autor aqui que eu achei que valia a pena as pessoas conhecerem, saber mais um pouco, é Julian Barnes, que ganhou o prêmio Man Booker em 2011, com o livro O Sentido de um Fim. Ele é um autor inglês, inclusive é um livro que a gente já leu, muito eu favoritei, inclusive... Tô bom. eu bom. não lembro. Talvez não. Não. Eu acho que sim, Eu acho que sim. É muito bom esse livro, real. É, é um livro maravilhoso. A gente vai lendo e vai achando que é a história de quem? De um velhinho, uma história normal né que tá acontecendo, até que vai chegando no final e as coisas vão se desenrolando e a gente vai percebendo uma história que tem por trás. Ele vai abordar aqui a questão do tempo ligando as pessoas e como a memória e o tempo se cruzam. E como é são relativos. E como também. são relativos, na é verdade, para cada um tem uma percepção diferente. Isso. Eu também tenho aqui o livro Altos Voos e Quedas Livres dele, que ele escreveu depois da morte da mulher. E ele usa esse, essa questão real, essa questão que aconteceu de fato e mistura com a ficção que envolve balonismo e fotografia. É um livro muito agradável de ser lido. Eu fiz, tipo, muitas marcações aqui porque ele tem muitas citações boas. E é bem fininho. E é bem fininho, né? Ele traz essas alegorias de uma maneira muito, muito prática. Julian Barnes tem mais de 25 livros né, lançados e três deles foram finalistas né, do prêmio Man Booker, sendo que O Sentido de O Fim ganhou e o mais famoso dele, que é O Papagaio de Flaubert, foi o finalista de 1984, ou seja, faz bastante tempo. São muito poucos traduzidos, infelizmente, mas tá aí pra conhecer, né? A segunda atora que eu trouxe aqui foi Abigail Tartelin, que é inglesa também, ela tem 29 anos. Eu fiquei em dúvida se eu trazia, porque Menino de Ouro foi o único livro que eu li dela, mas eu decidi trazer pela importância desse livro. Antes desse, ela tem uma publicação, que é a Flick, que foi muito... Assim, aclamado pela crítica, e ele escreveu aos 22 anos, ou seja, ela começou cedo, né, na minha opinião. E eu tô aqui, ó, com 24, final, okay. né? <risos> Mas o meu foco aqui é pra Menino de Ouro, que é um, foi um livro muito premiado, um livro muito importante na temática dele, porque ele traz uma temática LGBT, então é um, uma representatividade que ainda é muito pouco retratada na literatura. Não é, tipo, um simples menino que vai se assumir gay, é uma coisa que vai muito além disso. Aliás, que não é isso, na verdade. <risos> <risos> é porque assim, quando você fala LGBT, a pessoa já imagina Ah, um que, que vai se assumir gay, Querendo alguém. ou não, você pensa bem, é um estereótipo, né? É, é, um, isso é, é. Que as pessoas têm. Que existe, só tem isso. existe um segredo aqui, só que não é relacionado a isso especificamente E eu não vou falar porque eu acho que tem a, gra a graça você ter a experiência de você descobrir o que é Apesar de que na internet você encontra Sim. Mas enfim Inclusive, falando sobre esse segredo, não é um livro nem um pouco leve Então eu já vou logo avisando que quem for ler, que inclusive vai ter link aqui embaixo Se prepare. Porque é um negócio bem pesado, mas é um livro que merece muito ser lido E é uma autora que, ao meu ver, merece destaque justamente pela importância desse tema Também acho que deveria ser mais conhecido quem, gente? Vitória Isla, autora de A Ilha, um dos melhores livros que eu li ano passado, né, em 2016 que são um dos melhores livros da minha vida. Ela é autora de cinco romances, sendo eu acho que três deles ou quatro, publicados em português, muitos contos e eu acho que dois livros de não-ficção e todos, né, que eu vi pela internet são muito bem avaliados pelos leitores tanto que inclusive eu favoritei, né, o primeiro que eu li Vale lembrar que A Ilha tem uma série grega que foi veiculada pelo canal Mega, da própria Grécia, né, TV 26 episódios, foi lançado em 2010 sobre disso quando eu tava preparando Esse vídeo, sobre disso recentemente Então tô querendo bastante assistir A autora é apaixonada, tipo, muito apaixonada Pela Grécia, tanto que ela faz várias viagens Por ano para lá E isso é muito claro e perceptível nos livros dela Que tem basicamente essa temática né o, o, A ambientação é muito forte Na Grécia e os detalhes da cultura E da sociedade são muito bem descrito, sabe? Principalmente na época da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho aqui A Ilha e O Fio, e os dois, inclusive, se passam na Grécia, e na época da Segunda Guerra Mundial. Se tudo der certo, eu vou fazer a leitura de O Fio, em março, no projeto Mulheres pra Ler. E A Ilha foi um livro com uma das melhores ambientações e construções de personagens que eu já li. Então essa autora é recomendadíssima, é demais. Quarta autora eu já falei aqui no canal, e é Delphine de Vigon, que é uma francesa Infelizmente, já vou lá dizendo Que ela só tem esse livro traduzido Para o português. Por outro lado É um livro muito bem escrito Foi o um livro que realmente fez A autora estourar mundialmente Apesar de que ela já ganhou vários prêmios Ao longo da carreira dela, desses oito romances O primeiro livro dela, ela escreveu Sobre um pseudônimo, que é uma espécie De autobiografia de uma mulher que sofre de anorexia Quando eu li, né, sobre essa sinopse Eu comecei a pesquisar Sobre os temas que ela traz no Livros, e achei super interessante porque ela trata sobre temas como anorexia depressão, bipolaridade temas que não são temas leves e que por esse motivo eu acho que é uma autora que eu gostaria muito de conhecer mais sobre a obra dela Noi que é outro livro que assim, foi bem aclamado, foi quando ela começou a receber prêmios, foi inclusive adaptado para o cinema, que eu também descobri quando eu estava fazendo a pesquisa sobre ela e muito me interessou, né, conhecer outro livro que foi muito aclamado, que inclusive eu acho que indiretamente tem uma ligação com a história desse livro, é Rihanna Saposa Lanui, que ela conta a história da mãe dela que sofre de bipolaridade, eu acho que não deu só uma coisa leve também, eu acho que mina, ela dá com os dois pés na cara, essa mulher eu acho, infelizmente esses livros Todos não tem tradução ainda, mas fica aí um apelo, inclusive, <risos> em formato de vídeo, pra que a intrínseca ou intrínseca. que fez essa tradução, ou enfim, outras editoras conheçam mais sobre a autora e traduzam, porque eu acho que, não sei, pelo que eu li, valeria muito a pena. Sim. O penúltimo autor que eu vou citar aqui é Patrick Modiano, que eu tenho estas maravilhas aqui. Ele é um autor francês e tem a maioria dos livros dele também ambientado na Segunda Guerra Mundial e na ocupação da França pela Alemanha. Geralmente os temas do livro dele, assim, permeiam em volta de memória, esquecimento, culpa e identidade dos personagens. Mas também a gente tem, por exemplo, o livro Ronda da Noite, que ele é um livro policial que vai se passar o quê? Nas ruas de Paris, de uma Paris né? não contemporânea, mas um pouquinho mais para trás. Ali. E não tem muito a ver com essas outras questões, de guerra e tudo mais. Mas é um livro que foge desse padrão, só que mantém a mesma narrativa dos outros. E a mesma ambientação né, porque, enfim, França. Patrick Modiano ganhou em 2014 o prêmio Nobel de Literatura, o que é né, não é pouca coisa. Segundo o site do prêmio Nobel, ele recebeu esse título, pela arte da memória com a qual ele evocou os mais inapreensíveis destinos humanos e descobriu o mundo real pela ocupação nazista né? na França. Vale dizer aqui que a escrita de Patrick Modiano, inclusive mostrando mais uma vez as capas maravilhosas, é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito cheia de significado, como acontece em Para Você Não Se Perder No Bairro. que esse é um dos livros mais fáceis de ler, só que com uma mensagem que no final você se pega por muitos dias refletindo sobre. Tá entendendo? Sobre uma coisa que acontece aqui... Além dessa capa ser maravilhosa, é um livro muito bom. A última autora que eu vou comentar aqui também é inglesa, porque a gente percebeu que teve uma puxação de sardinha aqui para <risos> França e Inglaterra, depois aqui do balanço geral. Mas é Elizabeth Haynes. Uh, não a é pouca coisa. Autora de No Escuro, Restos Humanos e Vingança da Maré, que eu ainda não tenho, mas pretendo comprar e lê-lo em breve. No Escuro foi o primeiro romance da autora, o que me surpreendeu quando estava fazendo essa pesquisa, porque o livro é... Muito bom, muito bom. Inclusive foi o um livro que me inspirou a pensar nesse tema pra esse vídeo, porque eu acho que ela é muito pouco conhecida, apesar de que algumas pessoas até já conhecem, mas eu acho que merecia mais, mais né? porque esse livro vai tratar ali na temática meio que violência contra a mulher, porque a protagonista ela tem toque, ela tem alguns problemas, transtorno pós-traumático, então também, pra variar, não é um livro leve, porque meu jeitinho de ser, gostar só de livro pesado. Fala assim, eu fiquei é feliz. É um livro muito bom. O segundo livro do autor eu não li, né, como eu falei, Vingança da Maré, e vai retratar também uma mulher que ela é meio que uma executiva de manhã, e uma dançarina de paulidense, e ela consegue juntar dinheiro, reformar um barco, e no dia que ela vai inaugurar esse barco, aparece um corpo boiando perto do barco. E ela olha o corpo e ela reconhece o corpo. Vixe. E aí ela vai entrar numas coisas de intriga, crime, corrupção e coisas assim, treta, né? Resumindo, treta, é uma treta grande. O terceiro livro da autora, é dos Humanos, que eu já li, e ele, a narrativa dele, eu não vou mentir, que eu achei inferior à de No Escuro, né? Foi o que me surpreendeu, porque No Escuro foi escrito antes. Não deixa de ser um livro bom, mas resumindo, sobre a autora, ela é investigadora criminal, ou seja, ah, ela traz um é, né? ela traz muito do seu cotidiano, acredito eu, para narrativa. Tem uma pitada muito policial e muita investigação e tretas e coisas assim Que torna o livro ainda mais... como é que é a palavra? Instigante Instigante Você prende, sabe? Você fica ali, ó Aflição Aflição ali, ó São livros que eu super recomendo Eu ainda não li o um segundo, como eu já falei Mas se eu vier a ler Eu trago aqui Não é pra falar o que eu achei sobre ele Se você interessou por qualquer um desses livros Qualquer um desses autores A gente vai deixar os links aqui embaixo Dos que a gente já comentou Então você ajuda o canal Conhece os autores que merecem mais sucesso E pronto E volta ah, Todo mundo fica feliz É Porque aí vai falar com a gente Pronto, aí fala pra dizer o que achou Sobre os livros e se realmente eles merecem Lembrando que a gente sabe que alguns desses autores Já tem algum certo reconhecimento Mas são autores que a gente não vê muitos comentários Nem no Booktube, nem no mercado literário De uma forma geral Então é a gente verdade. quis fazer esse vídeo mais por isso Se gostou do vídeo, não esquece de curtir Se não se inscreveu ainda, seja muito bem-vindo logo, em nome de Deus Porque ainda se... é de graça <risos> Se inscreva e fique ligado Em tudo que acontece aqui no Elefante Literário Valeu, Valeu. Todas essas temáticas. Tá. Hã? Ah? Não, eu tava assim. Tá. Todas essas temáticas. Ixi. Todas as. Todas as. Menina? Como é, isso? <risos> é difícil falar isso. Tô <risos> sentado